Fala meu amigo, tudo bom com você? Espero que sim. Muito prazer, eu me chamo Givanildo e estou gravando esse vídeo aqui pessoal para dar um alerta em relação ao produto Viril Power tá? e passar a minha experiência utilizando esse produto aí, tá? o terceiro mês utilizando esse produto. Então é muito importante que você fique comigo até o final desse vídeo aí para você não cair em golpes, tá? não perder o seu dinheiro e ficar ligado, ficar por dentro aí do que esse produto é capaz e o que ele faz, se ele funciona ou não. É fica comigo até o final do vídeo, tá? Eu quero pedir desculpa para vocês aqui se eu falar alguma coisa demais, se eu for ignorante, se eu falar errado, porque eu não tenho costume com câmeras. É, eu não sei gravar vídeo, nunca gravei vídeos É a primeira vez que eu estou gravando um vídeo. E eu quero pedir desculpa para vocês se eu falar alguma coisa de errado aqui, beleza? Eu só quero passar o meu depoimento em relação a esse produto aí, o Viril Power. Bom, pessoal, vou passar aqui, vou falar uma historinha rápida que aconteceu comigo aqui. É, para vocês é, o que me levou a adquirir esse produto aí né eu já vinha cara um bom tempo muito satisfeito com, com as minhas relações com a minha esposa ela vinha reclamando e não estava satisfeita e aí eu fui atrás de ajuda né fui procurar alguma coisa na internet que me que ajudasse a resolver esse problema aí acabei encontrando o Viril Power né acabei encontrando na verdade um depoimento de um rapaz no Youtube, que me convenceu a comprar esse produto aí, porque ele falou que o produto é natural, que é certificado pela Anvisa, que tem registro no Ministério da Saúde, tudo isso é verdade, tá? Porque eu entrei no site original do produto, antes de comprar, verifiquei tudo certinho, se isso tudo era verdade mesmo, antes de efetuar a compra, e aí tudo isso aí me levou a comprar o produto, tá? Eu não fui lá e já... De cara e comprei não pesquisei bem antes de comprar então o produto chegou pra mim na minha casa é, em cinco dias se eu não me engano foi cinco dias chegou bem rápido tá? até estranhei mas foi bem rápido tá? comecei a tomar o produto constantemente sem parar é importante também eu comprei o kit completo o tratamento completo para não ter pausa né que é o que eles recomenda lá para você não ficar pausando o seu tratamento e no terceiro mês aí utilizando esse produto aí pessoal os meus resultados são sensacionais assim é, a minha disposição sexual a minha minhas ereções a minha libido minha minha vontade de, de fazer de ter relações com a minha esposa aumentou assim sem sem palavras assim para para para descrever então se você está procurando é, comprar esse produto aí, eu super indico que o produto funciona muito bem, tá? O produto é 100% natural, não vai te deixar viciado. Muito importante isso, porque azulzinho te deixa viciado, tá bom? O produto natural não vai te deixar viciado. E o alerta que eu quero passar para vocês aqui é... Na hora de comprar, pessoal, pesquisem bem, tá? Não, é, preste atenção qual site que você está entrando para é, efetuar sua compra. É, qual site que você, que você vai colocar os seus dados ali tá você vai estar tá comprando um produto que você vai ingerir tá que pode trazer aí algum risco para sua saúde então toma cuidado com isso tá bom porque falsificação aí no mercado tem muita tá eu encontrei muito produto falso desse aí antes de, de efetuar a compra tá bom então eu recomendo que você compre do site original que eu vou estar tá deixando aqui na descrição desse vídeo que eu comprei e chegou certinho na minha casa. E eu estou tomando e até agora não tive nenhum tipo de problema, tá? Só bons resultados eu tive até agora. Então, esse é o alerta que eu quero passar para você aí. Toma cuidado na hora de efetuar a compra. para você não cair em golpe, não perder dinheiro, não ter dor de cabeça futuramente aí, beleza? Porque, é, como diz aquele, aquele ditado, né? o barato no futuro vai sair mais caro para você, beleza, pessoal? Então, o vídeo foi esse aí. Me perdoe se eu... Falei alguma coisa de errado, se eu gaguejei, porque como eu falei eu não tenho um costume com a câmera, mas eu queria passar esse depoimento aí e esse alerta pra vocês, tá bom? E eu quero pedir para você curtir esse vídeo se você gostou, pra que alcance aí mais pessoas, tá? Que estão procurando mais informações sobre esse produto, beleza pessoal? Para as pessoas também é, ficarem ligadas aí nesses golpes que estão tendo aí na, é, pela internet afora, beleza? Muito obrigado aí por assistir esse vídeo até o final e valeu! Muito obrigado.